São poucos fatos que nos unem Contra tantos que desunem é sempre o nosso próprio tudo com o roteiro na TV pra botar eu contra você. 2015, planeta Terra. Eu paro, me espaçonave, sinto ar da atmosfera. Espaço, tempo, sente o um momento. Com a mente à frente, fiz o desenho, não fiquei vendo. Volto pra terra firme, onde o extremo é o certo. São ampulhetas com areia do deserto Buscam riquezas, não enxergam a beleza da nossa vida A vibração que vem dos versos, passam-se anos Mas agora eu entendo que pra todo tiro Existe um alvo pelo menos A mídia puta, mais doente do puteiro E aqueles que lhe pagam são os nossos modelos Na ditadura, inseriram o amor americano E a Time Life financia a porra desse plano Artista sem é arte. cultura da sessão da tarde Eu não tô louco, eu Pra eu engole, Não sou só puta, os puls na cara eu não sou mole, então não vote. Quando eu tô no meu pagode, na minha casa, aqui ninguém te engole. São poucos fatos que nos unem, contra tantos que desunem. É sempre o nosso próprio povo que se pune. Sem perceber que é o jogo do poder, com o roteiro na TV, pra botar eu contra você. São poucos fatos que nos unem, contra tantos que desunem, é sempre o nosso próprio povo que se pune, sem perceber que é o jogo do poder, com o roteiro. Fim de 84, era da desinformação, vai acabar, isso é fato, a imprensa livre vem aí, não adianta, vai sucumbir, ditadura da TV, chegou seu fim, questão de tempo, população tá aprendendo. Enquanto Vai descendo, o monstro eu vi crescendo Como pode seu império não enxergar? A internet vaza tudo que vocês querem calar Propagação é a milhão, se não postar pode apostar O que se esconde hoje depois quer se retratar O poder da informação não há mais como limitar Chegou a hora, Rede Globo, você vai se afundar da feija, a favor da realeza, mantendo a nobreza longe da sua sujeira, direcionando o povo pro que desinteressa, e assim desinformando, se tratando dos seus colegas, nós só queremos a verdade, só a verdade, sem maquiagem, nada de publicidade. Apurada e comprova que não tem de e comprove que nesse mundo o poder tá com a maldade. Ter equilíbrio é necessário e permanente. Olha o entenda, pois cada mente é um livro diferente. De bem